Olá pessoal, boa tarde, corretor Eric, Opta DF Casa Imóveis, mais uma vez, e hoje aqui contando uma novidade de um cliente nosso, o Juracir, que acaba de assinar um contrato com a MRV pagando quanto, Juracir? R$ reais. pagou apenas R$ para assinar a compra do imóvel dele, com dois dormitórios, uma vaga de garagem, é mora isso, pagando R$ é verdade isso, Juracir? É verdade, pessoal, pode para cima, super indico, tá? DF, corretor Eric, tá pessoal? Faça como o Juracir, saia do aluguel, conquiste seu imóvel pagando aquilo que você pode. Obrigado!